Sobre a Greta, o fato dela estar tá sofrendo esses ataques de fake news e tudo, pra mim, assim, um medidor de sucesso. Oi pessoal, aqui é o Fábio Félix e a gente tá feliz hoje aqui de receber a Paloma Costa, a ativista ambiental que representou o Brasil abrindo a cúpula do clima na ONU. Na semana passada, tudo bom, Paloma? Oi, tudo bem, gente? E também a gente tá aqui com um amigo que também tá com a gente no Gabinete 24, que é ativista pelo direito à cidade, vegano e ambientalista, Rafael Seba, que é do pessoal também, né, Seba? Isso, oi, gente, tudo bem? Bom, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a crise ambiental que a gente tá vivendo. É, não tem como falar desse assunto sem comentar um pouco a fala do presidente da República na ONU, né, gente? É um assunto muito sério, a fala dele semana passada foi de envergonhar, todo o país, porque foi uma fala que desqualificou o nosso país para fora e deu mais uma demonstração de que ele é um presidente que tem vocação para ser o presidente da extrema-direita, mas não para ser o presidente do Brasil, né? Por outro lado, Paloma, você conheceu lá o Anurag, que é um indiano, e a Greta. E a Greta acabou sendo vítima também de uma campanha depois de fake news aqui no Brasil, que já é uma prática recorrente dessa extrema-direita, né? Como é que foi esse convívio lá, esses jovens? O que, que você acha que representa essa juventude toda? falando sobre a questão do clima lá. Você acha que é importante que essa voz seja da juventude? Sobre a Greta, a gente vê que quando alguém vem com um discurso diferente, e o, o que é bonito no trabalho dela é, é essa visibilidade que ela deu para a juventude, o fato dela ter mobilizado gente, jovens de todo mundo a se levantarem, até aqui no Brasil, que a gente sabe que a educação climática não é uma realidade, muita gente está indo para a rua porque... Se, sentiu, se identificou, sabe? Essa questão de, ah, ela vai sozinha protestar pelo que ela acredita, eu também posso. Apesar de todas as dificuldades, a gente está vendo o movimento crescer aqui. O fato dela estar tá sendo, sofrendo esses ataques de fake news e tudo, é para mim, assim, um medidor de sucesso. Porque ela está incomodando, sabe? Ela tá falando o que muita gente não quer escutar. Enquanto eu tava lá na abertura, eu via, assim, que tanto quanto eu falei, quando a Greta falou, quando a Nurag falou, os líderes mundiais, eles olhavam pra gente com uma cara meio tipo, ah, de novo isso? Já, já, já, estão sabendo que não dá certo, olha como a gente tá. E aí, sabe, a gente tá falando e eu acho que estamos todos nós, assim, bastante impaciente e... Agora a gente não vai mais sentar, sabe? Porque a gente acredita mesmo que para ter floresta em pé não pode ficar sentada. Isso, a gente tem que se mobilizar, né? É. Eu acho que o seu discurso, Paloma, na Cúpula foi um discurso muito elogiado, na Cúpula do Clima, né? Foi muito bem. E você falou de vários temas, entre eles tecnologias e iniciativas que já estão dando certo, mas a dificuldade do Estado, dos gestores públicos transformarem esses projetos em políticas públicas concretas e também a gente acho que todo mundo tem uma curiosidade para saber como é que você chegou lá na cúpula da ONU como é que é esse movimento para você então se você puder falar um pouco contar um pouco essa história como é que foi o discurso como é que foi estar tá lá porque querendo ou não você fala por muita gente é um evento que tem uma, uma conotação histórica internacional muito importante. Como é que foi pra você? Como é que foi esse processo? É, eu acho que eu demorei a entender assim, o que, que significava tudo isso de eu ter sido assim, a primeira brasileira a abrir um Climate Summit e que eu ia estar tá sentada né, com o secretário-geral da ONU, com a Greta, que começou a ter essa visibilidade toda. Eu acho que o que me deixou mais nervosa assim, antes foi justamente o que você falou, assim, de eu estar tá representando essas vozes tão diversas. Assim. Porque a Greta, a gente já sabe um pouco da linha que ela vai. O Anurag, que era outra pessoa que ia estar comigo na mesa, ele ia falar um pouco de empreendedorismo jovem. Então, sobrava para mim, simplesmente, que nem me disse o secretário-geral da ONU, a representar a juventude do sul global e os povos indígenas, que é o que você trabalha. Aí eu, ah, só isso! tranquilo né, mas eu fiquei um pouco com isso assim, daí eu trabalhei o meu discurso com várias pessoas inclusive com o pessoal lá dentro da ONU também, que ajudou a organizar o evento eu conheci eles um pouco, porque eu tô trabalhando com eles desde julho, é, ajudando a construir a agenda do, climate, do Youth Climate Summit. Eu ajudei na seleção dos 100 Green Tickets, que foram 100 jovens do mundo todo que foram selecionados para estar lá com, com todos nós. E aí foi isso, assim. Aí eles mandaram esse bando de currículo, eu fui selecionada, acho que por essa experiência é diversa. E agora que eu tô entendendo o peso de tudo, mas eu acho que... Foi um discurso, assim, direto, talvez, diplomático, né? Porque moldaram bastante o meu discurso, mas acho que deu pra falar um pouquinho de tudo que eu queria falar, assim. Quando me falaram as perguntas, eu já sabia, assim, a, a, a, o que eu queria dizer. Então foi, foi legal escutar o input de todo mundo e eu acho que eu consegui colocar da forma que eu queria falar, assim, tipo, e dar o meu recado mesmo. É, Seb, como é que você está vendo aí um pouco essa crise ambiental no, no Brasil de forma geral e também essa mudança de direcionamento? Porque mesmo que a gente tenha tido muitos problemas estruturais na política ambiental brasileira nos últimos anos, né, eu acho que a gente tem uma piora muito grande, né, porque a gente tem um ministro que não tem compromisso histórico nenhum com essa pauta, nem até conhecimento técnico na área, e ele é, desqualifica todos os estudos mais sérios que são levados são levados em consideração no mundo, né? Como é que você está enxergando essa, essa, essa crise que a gente está vivendo no Brasil? Olha, Fábio, é, primeiro que é uma crise, crise global, mas no Brasil é muito sintomático a polarização que a gente tem em termos de paradigmas com relação ao meio ambiente. E é uma polarização que não existia há pouco tempo atrás, então acho que isso é o que o governo traz de mais grave, que é a possibilidade de se falar coisas que sequer eram cogitadas há bem pouco tempo. Né? Então questionar a existência do aquecimento global, questionar a gravidade do momento que a gente vive, questionar a legitimidade de existência, de consolidação de povos tradicionais, de territórios indígenas, então são, é um conjunto de, de retrocessos que, para além do, do retrocesso institucional, da política pública, tem uma dinâmica de retrocesso no imaginário coletivo também, na narrativa política, na forma como as pessoas percebem esses debates. E, por outro lado, como, também como resposta a isso, uma radicalização de muita gente, radicalização no sentido de atacar o mal pela raiz, né? das pessoas demarcarem de forma muito consistente assim, a insustentabilidade de tudo que a gente está vivendo. insustentabilidade no sentido mais profundo, assim, de não dá para continuar adiante com um projeto que não reconhece valor naquilo que não é monetário, naquilo que não é financeiro. Acho que o discurso da Greta é muito potente por isso. Né? Ela fala, olha, a gente está vendo tudo se acabar e vocês só falam em dinheiro. Né? Quer dizer, qual é o valor de um Rio Doce? Qual é o valor de uma cidade como Brumadinho que é soterrada por lama? Qual é o valor das famílias que foram mortas, das pessoas que ficaram mutiladas? Qual é o valor disso? Será que é só um valor financeiro? Né? E eu acho que as novas gerações estão refletindo sobre isso. Acho que tem um exemplo que eu gosto de dar muito é, com relação a esse debate, que é a do PIB, né? que é o principal indicador de crescimento econômico. E é evidente que é um indicador que a gente tem que ter uma preocupação, ter uma atenção. Mas ele não diz tudo da realidade. Mas eu fico muito animado, Fábio. Eu acho que a gente tem, tem tido assim, se, se institucionalmente, se, na macro-política, tem tido muito retrocesso. Acho que nas comunidades, na base, no dia a dia, nas ruas, a greve global pelo clima, com tanta gente aqui no DF, foi uma coalizão gigante de organizações que deixaram, às vezes, até, assim, desentendimentos e conflitos de lado para ir à rua junto, Então, dessa perspectiva, né, de reivindicar uma nova reflexão em termos do sistema como um todo. É, e a gente, no DF, vive uma, uma questão, acho que muito específica, mas que não acontece só aqui, mas aqui tem uma especificidade pela forma como o território é distribuído, né como o meio ambiente, ele é tratado de forma muito desqualificada, né? como as pessoas não levam em consideração a pauta ambiental, às vezes, na divisão do território, né? a especulação imobiliária quer atropelar as nascentes, as áreas de preservação ambiental. Eu estou aqui há pouco tempo na Câmara Legislativa e tenho visto muito isso. Né? Todos os projetos de reorganização dos territórios, eles têm a ver com a pauta da especulação imobiliária, como a especulação imobiliária quer ocupar. Né? Você, como também um ativista de direito à cidade, como é que você enxerga, essa discussão, especificamente aqui no Distrito Federal? É muito triste, porque o debate da cidade ele fica refém de interesses particulares, de interesses privados. E aí você tem uma perspectiva de zoneamento da cidade, de consolidação de novos centros urbanos ou não, não a partir do que faz mais sentido para todo mundo e para a preservação ambiental, que é também pensar na gente. né Eu costumo dizer que o debate ambiental ele é, é meio egocêntrico, na verdade, assim, porque o mundo ele acaba ficando, talvez a humanidade não, mas assim o mundo ele acaba se... Ele já passou por muitas etapas, ele vai continuar. Os seres humanos que, que têm que refletir sobre a sua permanência aqui, das outras espécies aqui. É, você... O impacto direto que eu posso citar, que é um dos mais evidentes, é aqui da, da Asa Norte. Né? Hoje você tem uma dificuldade de retenção de água das chuvas, isso em função de uma série de novos empreendimentos imobiliários, e quando chove você tem uma série de zonas que se alagam completamente, que você não via isso antes. Você tem zonas de nascentes que estão sendo totalmente é, impermeabilizadas. Então, é, enfim, é, é triste que isso aconteça em nome dos interesses de uns poucos, que ao fim e a cabo tem um despreendimento do local muito grande, porque é isso, né? Se colapsar, eles vão embora com seus rios de dinheiro e as pessoas que ficam, a gente sabe, são algumas específicas que têm classe, que têm cor, né? Gosto muito de falar do debate do racismo ambiental também, né? Como que esse impacto recai. É, é evidente que todo mundo vai sofrer com isso, mas como que isso recai de forma mais intensa e mais rápida sobre algumas pessoas. E você tinha falado, Paloma, um pouco sobre a pauta indígena, né? A gente até acompanha. E a gente viu que os indígenas tiveram um protagonismo enorme, né? Então, assim, o Raoni, a Sônia Guajajara, outras lideranças indígenas do Brasil tiveram um protagonismo é, nessa campanha de denúncia internacional do que a gente está vivendo aqui, desse negacionismo, dessa política anti-ciência, né? E de tentar desmontar todos os avanços ambientais que a gente viveu no atual governo. E você falou que você tinha uma, uma conexão especial com a pauta indígena. e Como é que é isso? O que você acha que é importante nessa pauta, na defesa do meio ambiente? É, quando eu fui quando eu participei da mesa de abertura, a energia é meio ruim, assim, sabe? Você sente mesmo que as pessoas não estão lá com a intenção 100% boa. E aí, no, no dia 24, eu fui participar também fiz uma fala na entrega do Equatorium Prize, que foi um prêmio para várias iniciativas indígenas ao redor do mundo. E eu tive que passar o dia inteiro lá ensaiando, porque tinha os atores famosos e não sei o que Mas eu tava só com associações indígenas, sabe? Duas associações brasileiras levaram um prêmio lá, que é o Conselho Higienista de Roraima e a Associação de Pequiseiros dos que cede. E foi lindo pra mim, assim, sentir, estar com eles, dançar junto. Foi o único momento de todo o tempo que eu passei em Nova York que foram duas semanas, que eu me senti bem de verdade, sabe? Um pouco conectada. Eu acho que é isso, assim. E pra mim, o mais importante é que a gente pegue as iniciativas que eles estão fazendo, tipo a questão do Pequi. E isso pode virar muitas coisas, sabe? Pode ir pros lanches das escolas, pode servir para alimentar pessoas, participar de feiras... É, eles trabalham com várias outras iniciativas, tipo de artesanato, de pratos super chiques, tipo cogumelo e anomami, sabe? Então é isso que eu acredito. E todas essas economias que eles fazem, elas são bem menos impactantes e garantem a floresta em pé. Então, tipo, eu sempre tento ir pela linha de que. E foi uma frase que eu escutei do Yanu, que é o presidente da associação lá da terra indígena do Xingu, de que a autonomia é floresta em pé. E aí eu acredito muito nisso, assim, que você ser autônomo e você conseguir mudar as coisas é você, tipo, tá garantido a preservação do nosso meio ambiente mesmo, assim. Não, eu acho que é super interessante isso que você está falando, porque a gente começa a aprender um pouco a pauta indígena e enxergar ela numa, numa visão não estereotipada, né? Porque às vezes a gente está na escola, né? você começa a aprender a pauta indígena, o dia do índio, numa <risos> perspectiva estereotipada, né? Quando você conhece a pauta indígena, né? e a vida das pessoas, os territórios, a forma como se socializa e também a forma como luta politicamente por seus direitos. né? Como o povo indígena tem tido um protagonismo no Brasil hoje na luta por seus direitos. E aí eu lembro muito da... Ano passado, em 2018, a Sônia Guajajara começou com uma pré-campanha a presidente da república dentro do pessoal E ela lançou um site que chamava 518 Anos Depois. Era 518 anosdepoiscom Era um site que era assim muito bonito. E a ideia também era muito legal, o espírito né, daquela ideia de que agora os indígenas têm que voltar para ocupar também os espaços de poder nessa sociedade que foi criada, que inclusive está destruindo o meio ambiente, está desmontando as políticas públicas. né? Então acho que isso é super interessante. O fato é, do presidente da república ter escolhido a população indígena, os povos como inimigo prioritário, mostra o protagonismo que esses povos têm né, na terra né, e as conquistas que a gente teve. né? E apesar de ser assustadora a tentativa deles de, de, de toda forma, desqualificar até os territórios, né? as reservas, aquilo que foi conquista ou no, no campo judicial ou no campo do executivo, né? do, do, das políticas públicas. E aí eu acho que é, a gente tem que respeitar muito essas trajetórias né? e essas histórias, eu acho que isso é muito importante. É, eu acho que o Seba podia comentar um pouco também o discurso do Bolsonaro, né? Como é que você enxergou <risos> ah. o discurso do Bolsonaro e também as fake news depois do Eduardo Bolsonaro, Sim. que quer ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tá amarrado, né? <risos> tá amarrado. <risos> Cara... Comentar esse discurso é muito difícil, porque, assim, às vezes a gente passa vergonha na vida, né? Sai à noite, faz alguma coisa, a gente às vezes até envergonha um amigo, uma amiga, faz uma coisa <risos> de... Como... Agora, assim, envergonhar um país inteiro, como o Bolsonaro fez, eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Acho que ninguém nunca me envergonhou tanto. Porque a questão não é uma divergência ideológica, uma divergência de posição política. Isso é parte do jogo democrático, né? A gente está acostumado, Fábio, é que se relaciona com tanta gente que pensa diferente. Paloma também foi, lá, fez um discurso diplomático. Isso é normal. A questão é que estava para além do marco de um marco de tolerância democrática mínima, assim. tava, inclusive do, do marco de razo, razoabilidade reflexiva. Né? É, eu brinco que a gente, por muito tempo, refletiu que a ciência não dava todas as respostas porque é uma forma de conhecimento, dentre outras que são legítimas, mas assim, a gente está hoje no ponto de defender coisas que são óbvias, né? óbvias e, e que são amparadas em uma larga formulação com base em dados. E Bolsonaro nega tudo isso no seu discurso de forma sistemática, nega a existência de praticamente consensos científicos com relação ao problema ambiental, ele parece querer mudar um pouco a imagem, dizendo que se preocupa com a Amazônia e tudo. Então, tem um giro no, no discurso, só que reforçando tudo aquilo que vinha fazendo, que vinha dizendo desde sempre. Então, ele fala, não, os indígenas são meus amigos, Ó, tem até alguns indígenas que estão aqui comigo, por isso a gente tem que ir lá explorar o minério deles. Então, quer dizer, é uma parada meio assim, é, é um, um delírio e baseado em, em teoria da conspiração, em anti-informação e mentira. Né? Você falou das fake news... Do, do Eduardo Bolsonaro, e é isso, é um grupo que tem a mentira como instrumento político, não é que eles se equivocam, não é que eles falam dados sem propriedade, é que eles deliberadamente usam a mentira como instrumento político, isso ficou escancarado, a gente já sabia disso, a gente já acompanha essa postura, esse procedimento do presidente aqui na, na política doméstica, e, e assim, eu não imaginava que ele ia abrir isso de forma tão escancarada para o mundo, mas chegou e abriu, abriu, e o, e o Brasil sai muito menor desse encontro do que entra, né? Eu acho que é o triste é isso assim, ele tá ele quebra um ciclo que é histórico, que não é só do, dos últimos anos não, dos governos petistas não é histórico. O Brasil tem uma tradição diplomática de respeito, de razoabilidade, de procurar enquanto o Brasil é um país que sempre foi chamado a resolver a incindir em conflitos internacionais pela perspectiva da diplomacia. O Brasil é vinha tentando se consolidar como uma referência do debate ambiental, pelo menos desde a Eco 92. Então, veja, que 92 foi o governo Collor, né? então você tem aí uma série de, de gestões que passaram até a gente chegar ao governo Bolsonaro e, e tudo é, é jogado para o alto de uma forma absolutamente irresponsável. Então, assim, o que eu posso dizer é que é trágico, né? eu não sei como poderia ter sido pior. Não, com certeza, né, foi assim, um dia difícil, né, é. ser brasileiro <risos> e saber que o nosso presidente estava fazendo discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, né. E, Paloma, o que, que você enxerga como os próximos passos aí, pra gente ir caminhando pro fim do nosso podcast, os próximos passos da luta em defesa do meio ambiente no Brasil? E depois que eu falei... Tudo bem que ninguém do governo federal veio diretamente falar comigo e tal, e também nem estava esperando muito por isso. Mas eu gostei que muitos deputados, prefeitos, é, deputados federais também vieram conversar comigo, tipo, querendo pelo menos escutar, sabe? É, eu espero que isso, a gente possa começar algum tipo de projeto juntos, mas... Eu acho que só o ato de escutar já mostra assim, que pelo menos eu consegui virar a chave agora. Não sei se abrir a porta, espero que sim, mas pelo menos começar a ter esse diálogo, começar a levar as vozes das juventudes. A gente tem escrito nossas demandas, a gente está se organizando a nível nacional, então eu acredito nisso. Assim. E também a gente está trabalhando bastante para trazer a pauta de educação, e... Você falou muito da educação, né? educação ambiental, você acha que isso é algo importante, assim, para que as pessoas entendam um pouco mais essa pauta desde cedo? Eu acho que sim, o único tópico que é abordado é o efeito estufa, mas quem entende, assim, efeito estufa, às vezes acha que isso não te impacta diretamente, mas o fato de impactar, por exemplo, a a produção de um pequeno produtor, ou o fato da gente ter ficado aqui mais de 100 dias sem chuva, tudo isso está interconectado. Claro que tem vários outros fatores que ajudam nessa equação. Mas isso também é um pouco da influência da crise climática. Então, eu acredito que se a gente formar pessoas, porque eu participo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, e a educação climática é uma estratégia a longo prazo, e não é, sabe? A gente tem que começar hoje a formar os nossos líderes de amanhã, para eles entenderem como eles estão sendo afetados e virem com mais e mais soluções. A gente já tem bastante solução que dá para a gente ir por uns caminhos, mas se a gente continuar produzindo pessoas que viram presidentes e outras coisas e continuam fazendo é, discursos públicos falando que a crise climática nem existe, que a gente mudou o termômetro de lugar, não sei onde a gente vai chegar. Assim. Muito absurdo. E, Seba, como é que você vê? Você falou também um pouco da, de vários movimentos, inclusive de posições diferentes, se organizaram para enfrentar né, esse momento e denunciar o governo Bolsonaro, denunciar o ministro Salles. Né? Como é que você vê como os próximos passos da luta né? e como é que está essa organização dos movimentos aí em defesa do meio ambiente no Distrito Federal? Fábio, eu acho que é muito é muito potente, né? porque essa é uma situação muito particular que a gente vive na história da humanidade, porque os problemas eles são de escala global, mas eles têm uma incidência local muito intensa. Então, assim, é, não dá para a gente pensar em soluções que não passem por esse âmbito local. E aqui no Distrito Federal, acho que muita gente percebeu isso. né? Percebeu isso e está, de, de fato, disposta a dar as mãos, a, a pensar uma reflexão conjunta e retomar uma esfera da política. Né, a gente Às vezes, no senso comum, as pessoas têm entendimentos diferentes do que é a política, mas a política, no final das contas, é, é a arte do, do, do encontro, de chegar em, em conclusões, a gente conseguir colocar os elementos na mesa e dar um passo adiante. O que a gente vive, eu acho, em termos do, do governo nacional, é a antipolítica, ao é contrário assim é o não diálogo, é a incapacidade de reflexão conjunta, é a imposição na marra. Então, é isso, eu acho que aqui no nível local a gente tem construído a colisão pelo clima, ela nasceu com um propósito muito objetivo de construir a greve global pelo clima. Mas eu acho que ela pode cumprir um papel ainda maior de, de rede, mesmo de articulação desses diferentes agentes, de articulação dessa diversidade toda e a partir daí conseguir encontrar soluções que ninguém tem. Acho que é bom dizer isso, né? Às vezes a gente fica angustiado assim, sem saber o que fazer. E isso é um sentimento geral da nossa geração e é um, é um sentimento que acho que a gente tem que, que compartilhar ele para encontrar soluções em conjunto, porque aí sim vai fazer sentido, né? Na esfera individual a gente no máximo vai minimizar o impacto para cada pessoa, mas assim, o problema ele é coletivo, então a solução tem que ser coletiva. Ah, legal. Eu também não tenho dúvida disso que a solução sempre é coletiva e eu acho que é a gente se levantando, você usou essa palavra, né, Paloma? É a gente se levantando mesmo, a gente se colocando para a floresta continuar de pé, mas também são ataques em tantas áreas, né, sim. que a gente precisa se posicionar, se organizar. Nessa luta. Assim. A gente abordou um pouco aí, né, dessa crise, como é que foi a questão é, e o impacto da, participa da sua participação né, lá na, na ONU, e também um pouco como é que tem sido as lutas no Brasil, acho que, para enfrentar essa narrativa que o governo tenta construir. Eu acho que já é um, é um primeiro passo né, para a gente compreender um pouco esse tema, que é um tema também que às vezes eu tenho a impressão que ele é um pouco elitizado. Né? Sim. Setores amplos da sociedade. É, não compreendem, né, o impacto que as mudanças climáticas vão gerar na, na vida concreta das pessoas, o impacto onde, é, o Seba comentou isso, né, onde o impacto é mais pesado, que geralmente são nas regiões mais periféricas, contra a população negra, uhum. né, então onde as chuvas chegam pesado, onde a seca chega pesada, né, porque os outros têm as condições objetivas de se manter de pé, né. Então, a questão climática, ela também é uma questão de classe. Com certeza. Né, fundamentalmente, e por isso, as mesmas elites que negam todas as outras políticas sociais para os setores mais pobres da sociedade, também negam, faz todo sentido negarem a questão climática como uma questão central, né, e a defesa do meio ambiente como algo central. Né? Então, como a gente tem um governo hoje que, mais do que nunca, não tem vergonha de representar essas elites, negando, inclusive, os dados do INPE sobre o desmatamento da Amazônia, né, dados oficiais, a gente não está falando das ONGs que ele já criminaliza, já considera as próprias bandidas dentro da Amazônia, né? pelo discurso que ele proferiu lá, mas assim um órgão oficial mapeando o nível de desmatamento. Então acho que é a gente começar a aprender um pouco sobre esse tema, né? se engajar, porque ele virou um tema... Ele virou não, ele sempre foi, mas há um distanciamento de muita gente na sociedade sobre esse tema. Então, a gente conseguir conectar esse tema mais com as pessoas. né? Com certeza. Paloma pode falar daqui a pouquinho, mas acho que, por outro lado, Fábio, eu concordo absolutamente com isso, e, por outro lado, eu vejo uma abertura muito grande das pessoas. Assim, se a gente vai para a rua, talvez um dos temas que mais tem adesão com, com relação aos temas que são de conflito com o atual, govern atual governo seja justamente da questão ambiental. Assim. Você conversa com as pessoas, elas acham que é uma coisa distante, mas elas têm uma sensibilidade que isso é algo importante em tudo. Então vem numa, numa, do exercício dos movimentos serem capazes de cada vez aprofundar mais esse debate junto à sociedade como um todo. Né? E acho que tem alguns elementos que nos dão um otimismo. Assim. Acho que a presença da Paloma lá é um dos símbolos. Seu mandato mesmo aqui é um dos símbolos. Eu acho que a gente tem tido alguns espaços de projeção e de possibilidade de trabalhar essas discussões que, que permitem a gente sonhar assim, né? de que isso seja cada vez mais difundido. Ah, eu acho que assim, só para complementar, sim, concordo com tudo, mas é, é isso, né? A gente está em espaços como esse, é, trazendo a voz da natureza. Porque se a gente for pensar, não existe adaptação ou mitigação para qualquer efeito das mudanças climáticas sem o socioambientalismo, sabe? Tanto da natureza quanto dos povos indígenas que cuidam e de nós, assim. Então, acho que é isso, assim, nosso papel de estar tá trazendo essas vozes, chamando atenção para isso e apontando para caminhos possíveis, até para a gente ter um futuro possível. Com certeza. Gente, é isso. Muito obrigado demais pela participação de vocês. Nosso podcast é um projeto muito importante aqui para o mandato, para o Gabinete 24. É um instrumento de comunicação que a gente... Acredita mais qualificado para conversar com as pessoas e falar sobre os temas que a gente acredita, que a gente pensa. Então, muito obrigado, Paloma, por ter aceitado participar demais, viu? E obrigado, Seba, também, que é um parceiro ter participado desse. Espero que também participem Amém. de outros podcasts uhum. aqui, que a gente vai ter mais pela frente. Uhum. E lembrando todo mundo que ouve o nosso podcast, que ouviu esse, que ele está disponível... Também agora no YouTube, né? Está sendo filmado e a íntegra está disponível no YouTube. E para você não esquecer de se inscrever lá no Spotify, no iTunes, no Soundcloud ou no aplicativo do podcast de sua preferência. Valeu demais, gente. Vai. Até mais. Um Balbúrdia. Bal um <risos>